Uhum. então é uma, é uma base muito grande tem a questão da comodidade também né do equipamento engraçado que eu tô um pouquinho inclinado a acreditar que o PC pelo menos vai modificar o mercado mas é, celulares então, vão modificar o mercado celulares também eu acho que vai ter vai ter uma briga aí vai ter uma transformação do mercado como tudo